Deixa eu ver o outro, teve um outro vídeo, falar em vergonha ali, eu vou mostrar agora um outro vídeo do Bolsonaro tentando cumprimentar os, os seus teoricamente subordinados do exército, né? Porque ele acha que ele manda no exército como presidente da república, vamos ver aqui, opa, vi errado aqui, vou colocar então, ó, zerando aqui, eu vou colocar para vocês aqui o vídeo do Bolsonaro cumprimentando, momento vergonha alheia do Bolsonaro cumprimentando o pessoal do exército olha que que palhaçado isso daqui, vamos ver opa, mostrei errado aqui de novo, aqui. esse aqui ó, Bolsonaro chegou, opa, tudo bom? Ó. dá a mão aqui ó, opa e Bolsonaro, sem burro, Bolsonaro você é bom pra caralho, olha lá, ele tem que pegar no, no cotovelo Não, pega no meu cotovelo aqui, ó opa, aqui. Aí o cara ainda pra piorar, dá um tapinho nas costas do Bolsonaro São dois burros, cara, são dois burros Foi dar uma lição no Bolsonaro, o Bolsonaro ainda dá um tapinha nas costas do cara Não pode, cara, ninguém de máscara nessa merda Olha aí, é um exemplo do que não se deve fazer É tudo que o Bolsonaro faz, o pessoal que serve o Bolsonaro faz que coisa ridícula é de cigarro que isso otário, ele só tá fazendo o papel que todo palhaço faz o foda é que a gente tá pagando caro por isso né Leonardo Ribeiro, otário você acha que tem alguma chance do Bolsonaro conseguir um golpe chance existe né? possibilidade existe, eu não acho que seja provável, ele vai tentar ele tá tentando Bolsonaro tá achando que ele tá conseguindo convocar as pessoas. Eu já falei, eu falo isso em toda live, né? O Bolsonaro tá achando que tá conseguindo convocar as pessoas para irem para as ruas, mas está sendo um fiasco atrás do outro. As pessoas é, não estão, ele não tá conseguindo reunir o, a quantidade de pessoas suficiente para mostrar o um mínimo de apoio. Tá indo meia dúzia de gato pingado. Tanto é que eles estão tendo, tendo que até usar os carros, que faz um volume muito maior. Então ele não está conseguindo, ele achou que ele ia ter um apoio popular gigantesco e não está não conseguindo. Então a chance dele conseguir qualquer êxito é mínima.